E aí galera, eu sou o Catani E é isso aí cara, eu tô aqui no Anarchcraft É o melhor servidor anárquico do Brasil, cara E é simplesmente isso Porque o DQ Anarquia Cara, nem... Nem dá vontade de falar, mas eu vou falar só para dar mais conteúdo Então, basicamente, o atrás do Deque Anarquia Né, ele tinha prometido reset, que nem eu falei no meu último vídeo Tá Uh, tinha prometido reset e tal, ele fez merda lá com o servidor. Que susto! Uh, ele fez merda lá com o servidor. E basicamente, depois de um tempo, ele transformou em MCMMO, que é um negócio lá cheio de plugin, que não é anarquico, não podia usar hack e tal. Ele desativou até o uso do, do, do Fabric, Tu não podia entrar se tu estava usando fabric. Um, o Fabric. O anti máximo, tá? Isso aí ele prometeu, né, assim, ele prometeu anti-cheat no máximo, daí ele tacou um monte de coisa, inclusive anti-fabric e tal, assim. E daí ele começou a banir player, começou a banir todo mundo que era anarquista do Discord dele, começou a banir quem usava hack no Minecraft. Uh, e daí depois, né, ele mudou tudo lá, o que fez o DK craft lá dele. E voltou a ter 10 players, né, que era o previsto, porque ele queria desistir da comunidade anarquica E ficou com 10 players que nem era antes Então como ele percebeu que ele tava mal, ele resolveu ir lá e voltar a ser anarquia Anteontem isso, eu acho que foi anteontem Eu realmente tô bem atrasado para fazer esse vídeo, mas enfim Então ele, ele anunciou que ele queria voltar a fazer o, o anarquia para poder voltar os players antigo né e ele fez isso e agora tá, ele tá como servidor anarquia a diferença é que tem 15 players jogando e não 60 como era o planejado e agora eu tô aqui no Minecraft porque é o realmente é o melhor servidor anarquico do Brasil e apesar dele ter três players no momento ele tá crescendo muito rapidamente, esse vídeo aqui é mais uma forma de divulgação para o servidor para ele poder crescer. E é isso aí cara. Vamos lá, entra no Discord do Anarchcraft, o primeiro link da descrição. Entra no servidor Anarchcraft e joga aqui, que é muito bom, né? Um servidor na de verdade. Tem até um servidor de CPVP, né? Uh, tá chovendo, tô com fome, acho melhor eu me matar. Pronto. O servidor atualmente ele tá até a versão 1.17, pode entrar com outras versões lá, com GVortim e tal. E, bom, é isso aí, cara. Entra aí no servidor, aproveita. Uh, cresce, ele já tem uns 4 meses quase, o esse servidor, tá? E como eu, no outro vídeo eu vou deixar ali... No, no, no segundo link, o servidor do Corvos que agora tá virando uma loja, né pode entrar ali e fazer os produtos que eles vão vender lá e é isso aí, cara uh, vamos deixar, temos que deixar lá as pessoas fazendo as besteiras deles né, que nem o Dark fez deixar o Dark lá com os vídeos dele, com os fãs dele e é isso aí, cara coitadinho dele Coitadinho do Dark, meu deus do céu Tanta pena né Deixei ele ficar lá com os fãs dele E tá ótimo E sabe quem que tem que ficar com mais fãs, não só com os atuais? Isso mesmo, não sou eu É o Original Generation Studio Ei, hey, tu tá aqui nesse vídeo pensando que não tá perdendo nada? Então deixa eu te mostrar o que tu tá perdendo Conheça o Original Generation o Original Generation é um projeto de um jogo de corrida Ambientado em São Paulo. Ele está sendo criado por um brasileiro muito carismático chamado Laert e todos os passos do desenvolvimento do game estão sendo registrados no canal Original Generation Studio. Se você se interessou, fique à vontade de entrar no servidor do Discord Original Generation Community. Todos os links estão na descrição. E é isso aí, cara. Original Generation, cara. Ambientado em São Paulo, cara. Criado por um brasileiro sozinho, sozinho mesmo. É tipo um Forza Horizon em São Paulo. E bem doido, cara. Ela segue lá se tu gostou. É muito bom. E, cara, aqui quem tá no início, deixa eu dar uma dica pra vocês. Quem tá no início, a companheira de início. Ele tá botando easter egg dentro do jogo. Olha ali na tela. Isso aí é o easter egg que ele botou pra mim Porque eu acompanho ele faz tempo, cara Ele botou esse easter egg aí na tela E é isso aí, cara é, Botou ali o Mac 1000 de São Paulo para Catani 1000 Porque eu apoio ele desde o início E é isso aí Ele, se tu for lá e tu for bem ativo Talvez ele coloque um easter egg teu dentro do jogo E tu vai ficar bem orgulhoso disso A sua paninha vai ficar bem altinha e é isso aí cara muito bom e dá pra vocês verem aqui é que eu tô voando e é pra mim demonstrar uh, o hack de cliente que eu mesmo tô fazendo porque eu não gosto de de hack de, e eu não vou baixar na internet então eu mesmo tô criando o meu só pra testar assim como que eu sou no desenvolvimento e o primeiro módulo que tem que tá funcionando é, exatamente, Africano, aqui ó, oh, muito doido, e é isso aí, cara, ah, esse aqui, tá sem bugs, tá, velocidade normal assim, muito doido, e é isso aí, cara, melhor servidor Anarch do Brasil, Anarchcraft.xyz, vai lá, entra no servidor, e até mais, cara. Um forte abraço.